Fala rapaziada e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal é... Floresta de Jade, let's go, manos Vamos fazer uma mítica, né? Uma mítica 2 aqui é... Floresta de Jade, Tempo da Serpente Aquela obra do Pandaria Que é uma das legais aqui que tá tendo nessa nova season E manos, obrigado a todo mundo que tá assistindo esse vídeo Ontem fizemos uma live lá na Twitch na parte da noite, foi bacana demais O uh, que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Obrigado a todos que estão acompanhando o canal Galera que tá acompanhando o desenvolvimento do meu DHzinho tanque aí, tamo firmes e fortes na caminhada. Tava até falando com a Tata aqui, falando que ela perguntou que dia que seria a próxima live. Eu falei que provavelmente hoje à noite teremos mais uma live lá na Twitch, que é... Mano, fazer live na Twitch é muito bom e é muito tranquilo porque você senta e abre a live. No YouTube você tem que ficar programando, tem que ficar fazendo umas paradas, tem que fazer capa pra live... E na Twitch a gente já não tem mais tanta essa necessidade, né? E lá a plataforma ela é toda dedicada pra stream, os recursos que tem no chat, as coisas... E até pra apoiar a gente é mais fácil que vocês podem utilizar o Prime, né? Não precisa se cadastrar membro. Mas aproveitando que eu tô falando de membro... Obrigado a todos que são membros aqui do canal também, mano. Essa força que vocês dão pra gente, tanto lá na Twitch quanto aqui, é sensacional. Os caras já estão tá clicando aqui? E esse vídeo aqui... O oh, cara já tá com o caramujo? Oxi, what the fuck, boys... Esse vídeo aqui eu entrei num grupo que tava escrito em DPS. Tem que mudar barra BG it's a gas. Tem que mudar pra heróico. <risos> o cara se sumou sozinho assim mesmo, velho então, aí eu entrei nesse grupo aqui de insane DPS. Vamos ver o que, que vai rolar. O cara mudou pra mítico? Dificuldade uma de masmorra definida para mítico. Ok, mas. Nice! E aí, caras, eu tô treinando Tancar, Essa masmorra aqui ela tem algumas peculiaridades. Eu já, tô, eu já tô fazendo mais dois. Eu tô fazendo mais dois sofrido. Mas só quem sabe, num grupo de insane DPS. A gente possa conseguir fazer melhor, né, mano? E eu tô começando a criar frasquinhos também, né? Eu tô com a profissão aqui de frascaria. Frascaria do, das Ilhas do Dragão. Não é nem que me, é frascaria. E aí eu consigo criar esse frasco da versatilidade aqui, mano. Pra poder dar uma ajuda. Let's go, boys! Eu tô... Deixa eu ver. Eu tô sem Rider aí, Eu tô com Rider aí, Que minha, minhas míticas são a tristeza. Então, eu, tenho, eu tenho essa aqui mais dois. O tempo da, da Serpente Jade... Eu fiz ela ontem, mano A gente quase quebrou Mano, mas quase Pensa numa pedra que foi quase quebrada Porque a gente faz toda essa parte Quando chega nessa sala Mano, quando chega nessa sala aqui Quando chega na outra sala lá na frente É muito tenso Mano, os caras tão, tão trolando O que aconteceu? This hunter sucks Ó, os caras já tão reclamando do hunter, mano Eu vou ficar aqui Saiu dois lá Provavelmente eles estão em grupo Provavelmente they are together e a gente vai tentar fazer essa. Agora, mano, que eu fiz, eu nunca, mano, fazia, eu só faço essa dungeon aqui para upar, né? Aí a primeira vez que eu fiz ela foi já uma Mítica 2 e mudou muito, velho. Mudou esse boss da água que ali na frente mudou, tá ligado? Os outros bosses até que são tranquilinhos de fazer. Nossa, e a gente tá com pala healer, velho. OK. Eu mudei um pouco a minha meus talentos. Agora eu coloquei, eu tirei esse aqui da pulverização e coloquei o do o dos kirianos, né? E mudei aqui pra poder... Tirei a caçada e botei esse da angústia coletiva Pra poder dar um pouco mais de damage No meu AOE Então... Já mandou uma oezão aqui nos caras, ó Que isso? Os caras tão meio que de insane damage mesmo Botar um silencezinho, esse aqui Puxar o... Meu Deus, velho! Eu só, tenho que, eu só tenho que pegar o agro mesmo, porque... Peguei o agro, os caras fazem o restante. O Pala tá curando 24k, mano Tá curando pra arregaçar eu tenho, que, eu tenho Ai, meu Deus do céu Vou dar um seedio aqui Como é a primeira de hoje Eu ainda tô meio enferrujado nos dedos Ó esse boss aqui, velho, vocês vão ver que, como é que mudou. Ele não tá tão difícil de fazer, não. Nice. O maluco já... Agora não tem aquela parte de ficar sumonando os elementais aqui que era chato pra arregaçar. Ah lá, agora fica fazendo essa parada, ó. Ele vai castar os tufão que o cara tem que meio que levar pra longe. E aí, tem essa parte da água aqui que a gente tem que ficar rotacionando do mesmo jeito. Mas a luta ficou mais bonita em si. Ó. Aqui é só a gente fazer o nosso papel. Safe demais. E já sai correndo que para a próxima parte é um pouco mais difícil. Eu tenho que ir fazendo os pulls meio, meio controlados. Porque, rapaz, tem um. Tá batendo esse carinha aqui já, ó. bem Está longe demais. Ei, você aí? Aí em cima! Minha biblioteca sagrada está possuída pelos chaves. Fala, chegou, boa. Aqui a gente vai começar a tomar uns fears, mano. E se tomar o fear, é meio que wipe. Então tem que tomar cuidado. Beleza. Eu vou meio que no meu tempo. Como os caras estão com DPS, zão... Da hora, ó. Eu acho que é esse peixão aqui que dá o... Olha lá, dormindo. Ei, tá bom. Não tem um alvo. com fogo. Tem um silence nos cara. Cara, 40k, mano, também. O pai também está dando dinho. só que só que o Hunter batendo 68 ou oh, o baby Suplico, estrangeiros, esse Aí, boa. Dessa Nice esse Eu ainda tomei meio trolhos de, de saber quem que eu interrompo. Nossa, agora tá carregando bem mais rápido. Mistura! O cara já deve tá puto! O tanque não interrompe uma! Errei, errei o jump. De cara de cara com o Gabi ali. Mano, essa aqui vai upar pra caralho, se a gente fizer ela ali na frente certinho. Aqui tem que dar uma esperada mesmo. Dá tempo até de que a Thaís Só sentar e abrir live, depois assistir série com minha mãe e eu entro, mas eu vou ficar quietinha. Demorou! Não, onde é que eu respondo ela? Yangon. Aqui nessa mecânica, mano, a gente tem que alterar Entre os bosses, manja Porque senão eles crescem e pegam o um escudo Aí é foda Quando foi atacado por duas criaturas O Yungol O Yungol Mano, derreteu O oh, Baby Mas quando ele deixava as feras em paz ela não morre Caralho, PT de incêndio DPS mesmo Olha o guerreirão arregaçando Caralho, velho, eu quero ter todas as classes Morre, bichão Ah, você vai pegar imune agora? E esse Pala? Unreal Unreal Engine Oh, Let's go! Aí aqui na frente já tem esses bichos pra poder puxar A discórdia se alimenta do conflito Quando você tiver paz no coração A discórdia achará outro lugar para... Cuidado com esse frontal aqui, velho! Esse aqui dói Vocês trouxeram paz a esse tempo sagrado Agora X-tem daqui Preciso meditar antes de começar o ritual de restauração Prontalzão. Aqui, velho, nessa sala aqui o pool tem que ser super controlado. Aqui é difícil. Aqui é difícil. Tem que focar super essa vida aqui. Derromperam, nice. Essa mina morreu, já dá pra estender. Aí eu dei o bagulho, velho. o Supala salvou agora. Você tá louco. Preciso chegar mais perto. Meu Deus. Quase me aí! É eu não, eu não sei quem que é o que dá o Fira ali no meio. Está longe demais. Prontar zão do cara. Vou dar o signo da luz aqui para poder dar aquela interrompida em todo mundo. Ok. Até que tá... Deu bom porque os caras tão batendo muito, mange. Mas eu ainda tenho dificuldades em saber quem focar. Prontalzão. Ninguém morreu. Palinha... Mano, palinha cura, hein? Aí esse Jobs, Essa parte aqui ela é complexa, velho. As não vai cair nas suas mãos. Então, cuspidão aqui, maroto. Serpente de Jade, dai lhe forças! Não vai dar força, não. Essa hora tem que vazar, ó. Ah, entendi. Poder dar uma. Preciso okay. chegar mais perto. A serpente de Jade tem que renascer. Cara, eu botei um talento lá que agora meu fogarel tá carregando mais rápido. Aí ficou bom. Aí ficou bom, véi. Bati 10k. <risos> ok. E agora aqui tem essa parte. Mano, o Pala nem gastou coisa ainda. Interrompi a primeira. Tem um alvo aqui, mano. Mais uma vez, foca ela. É aquela parada, né? Boa, war. Deu aquela... Que eu rompi ela Preciso Ok de um... Perdemos o Hunter, mas o Healer tá aqui Então já dá pra depois a gente Puxar aqui Ai Mano, curia 11 também, velho Falar pra você... É só ir pegando os bagulho que eu vou soltando Imagina quando eu tiver com uma arma Boas para... Cara, Preciso eu tô 3... Mais 3... 5, 7 de item level, velho. Um Esse boss aqui eles vão derreter, meu Deus Dá um provocar nele aqui, porque automaticamente Ele já virou no cara que... Rapaz Por mais PT's assim, viu, manos Meu amigo Charlie Bronson Ai, devia ter guardado, velho. Agora aqui junto, ó. Ai, gastei a minha habilidade em área à toa. Mosquei. Boa. Boa. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Meu Deus, velho. Vou contratar, vou contratar, não, vou ficar amigo desses caras. vai dar nem tempo do bichão fazer mais um... Eu tenho uma poçãozinha aqui também que eu poderia usar, né? Que eu fiz com a frascaria. GG. Preciso de um álbum antes. GG, mano. Estou em... toda respiração. uai eu põe um nível só, a chave. A galera tudo dropando anel, eu vou dropar o quê?! Nada. Os caras droparam tudo. If you don't need... If you... Don't need anything. Mandei um if you don't need... O que que você não precisa dessas coisas? I will sing it. Okay. Ok. Thanks for... For the run, os caras são gente boa. E yeah, é, Look for sucks compared to MM. Os caras são gente boa, mano. Tá ligado? Os... Geralmente o que acontece? Quando acaba a pedra, todo mundo já quita rapidão aí. Os malucos ainda ficaram aqui pra falar que os, que os itens dele. Uh... O cara não pode trocar porque vai dar upgrade. Ok. Yeah, guys. GG, mano, é só sair do grupo Teleporto pra fora Sair do grupo de instância And let's go Mano, fiz cagadas Fiz, jogar de tanque é fazer cagadas Também, na minha mão é pior ainda <risos> Mas velhos É muito bom, mano, muito bom mesmo Eu tô me divertindo bastante, tankando, tá E com o Hulk eu tô fazendo o inverso Com o Hulk eu tô equipando, e aqui eu tô equipando full PvE E com o Hulk eu tô equipando full PvP Pra poder fazer as, as arenas, né O ranked porque a minha intenção é pegar a montaria do OTC e também é pegar a montaria de PVP, porque a montaria de. Mano, olha isso aqui, velho. É. Dragonflight, eu acho que parece. Olha a de PVP. Dragonflight. Drum... Tem que saber escrever, né? Olha essa aqui que da hora. Que é a de PVP? te pegar lá o. As partidas. Essa aqui, né? Cadê? Cadê, cadê? Ah, jogador versus jogador. te pegar esse aqui. Não. Ranqueado. Ok. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Ensina a vocar dente de sábio cruel. Tem que chegar no 100%. Então tem que jogar bastante. Tem que ganhar várias partidas acima de 1.400 de hate, né? Pra ganhar. Pra, pra poder pegar essa parada. Então tô, vou, te vou tentar focar nisso aqui com o Hug. Beleza, mano. Então muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. Tamo junto, essa foi uma masmorrinha aí Queria trazer pra vocês essa, essa dungeon Porque eu gosto muito de Pandaria, gosto muito dessa dungeon E as modificações que tiveram nela Ficaram bem legais, mano Eu, não, eu quero ver quando tiver os afixos, né Tiver os bagulhos explodindo, trove, trovejante o novo afixo Eu vou tentar ficar mais forte Pra poder subir a, a dificuldade da pedra E subindo a, a dificuldade vai ter novos afixos pra gente tomar cuidado Então são coisas que eu tenho que aprender eu tenho que aprender as outras Dungeons também. Eu sei algumas aqui do Dragonflight já. E sei a, as antigas, né? Tipo aquela uma do, do Odin lá também eu sei fazer. Então, beleza. A única das antigas, mano. Ó, qual, qual que eu já sei fazer? Essas duas eu tô sabendo mais ou menos. C, é, C por carlos Lua Negra. Não lembro de ter feito. Pátio das Estrelas. É uma desgrama. Essa aqui eu tenho que fazer na Mítica Zero pra poder aprender o caminho. Poços da Vida Rubi já fiz. Câmara Lazuli. É, eu fico perdido também, mas é só questão de acostumar Eu fiz acho que umas duas vezes Academia é muito fácil, muito de boa de fazer Eu vou fazer uma academia mais dois pra poder ficar, ficar com todas mais dois, né? E tentar pegando as paradas Jogadores de mito, periodicamente um de choque causando dano, interrompendo Caraca, velho A partir de qual level que a gente, a gente começa a funcionar os afixos, né, mano? Ah, eu tô apanhando raio por causa disso, velho Porque tá de fortificada Por isso que eu tô apanhando bastante dos mobs Não dá pra fazer pull muito grande e a do Trovejante, inimigos têm cinco chance a mais de pontos de vida enquanto estão em combate. Os jogadores são periodicamente sobrecarregados com o poder primeiro da Tempestade. É isso que tem que descarregar, né? Esse poder traz um grande risco, se não for É isso mesmo, se não for descarregado pode ter consequências impressionantes. É isso, mano. Vamos continuar treinando, continuar trazendo vídeo aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigado por tudo e é nós, rapaz. Valeu.